só não votaria a LDO se não houver coro. Além do mais, nós temos uma outra questão que é importante, que é a liberação de 102,5 milhões de reais para a questão dos passaportes né, que estão paralisados por falta de recursos. E, além disso, nós temos ainda o Conselho de Comunicação Social, que já, foi, é, já teve seu mandato vencido no dia 12 de junho, que precisa ser renovado. Essas são as matérias né, que estão na pauta e eu espero, fiz um apelo ontem aqui ao plenário, fiz um apelo ontem aos deputados, nós estamos ligando para os líderes, para que convide os deputados e, eu, e os senadores para que tenhamos quórum para deliberar essas matérias na tarde de hoje. Eu só não deliberarei se não houver quórum. O Congresso só entrará em recesso, no dia 17 e meia-noite, portanto, a partir do dia 18. Então, eu antecipei o prazo numa negociação com os líderes para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje, é, quórum para votarmos essas matérias que, que acho que são importantes, como a LDO, né, que vai dirigir todo o orçamento do Brasil, como essa questão dos passaportes e como a questão do Conselho de Comunicação Social.